Então gente, se você já tem um dinheiro investido e quer dispor de uma parte desse dinheiro para investir numa coisa que te dá um lucro maior Aí você tem um perfil moderado, um perfil arrojado, tá certo? A gente vai entrar em detalhes sobre isso, tá bom? E o que, que define se você faz parte do grupo moderado, arrojado, agressivo, tá certo? Simbora comigo para o vídeo Certo, gente? Então, agora, se além de você ter um dinheiro ali já em renda fixa, né? Rendendo mais que a poupança. Você quer dispor de um valor ali para apostar numa coisa que possa te dar um grande retorno. Aí você pode investir em ações, fundos imobiliários, tá certo? E mais pro perfil moderado, eu acredito que... Ações e fundos imobiliários que paguem dividendos né, aos seus acionistas são a melhor escolha. Apesar de que você, isso não define se você é moderado ou não. O que define se você é, é um investidor moderado é o tanto que você vai investir em ações e fundos imobiliários comparado ao tanto que você tem investido em renda fixa, tá bom? Isso é o que define o seu perfil. Mas eu levo por esse lado porque é, um perfil moderado vai querer ter um lucro de renda fixa e também vai querer ter um lucro de outras áreas que podem te pagar grandes dividendos, tá bom? E, mas que, a, que também estão sujeitas às variações do mercado, porque esses índices, né, essas opções, elas também sofrem variações. Por exemplo. Petrobras. Petrobras ela paga dividendos. tá? É, a Petrobras você tem uma flutuação ali no valor da ação. Às vezes ela está 20 reais, às vezes ela está 32. Tá bom? Então você lucra com ela comprando ações quando ela tá baratinha. E vendendo quando ela está valorizada. Porém existe um momento certo tá é, como que a gente vai saber se ela tá é a hora de comprar ou se é a hora de vender isso aí que você tem que analisar entendeu e não apenas chegar ali no gráfico e ver ah, vamos colocar aqui um ano seis meses Ah, ela tá aqui no meio ela deve cair ela deve subir não é apenas isso mas você tem que olhar a empresa Fora do gráfico também, fora da sua corretora Ver o que que ela tá trabalhando O que que tá acontecendo com ela no noticiário, nas reportagens, entendeu? É, para saber, através disso também, se ela tem chances de subir ou chances de descer, entendeu? Por exemplo, a Magalu tava custando, se eu não me engano, uns 20 conto E caiu, tá custando 5, tá? Vamos ver se a gente acha aqui alguma outra. Marisa, por exemplo. A Marisa está aqui custando 2,82. Você compra ela hoje. E ela tá, tá. Olha só como ela desvalorizou. Ela chegou a custar 8,62. Então você vai e compra ali. Vamos fazer um cálculo aqui. Comprei mil ações. Dividido em 2,81 reais dividido em 281 que é o preço da ação, 355 ações, tá certo? Então, comprei 355 ações da Marisa, tá? Aí, eu vou vender, quando ela bater, R$7,00. Eu vou ter um lucro de R$1.485,00, entendeu? Isso é, é o lucro que se tem sobre a compra e venda, tá certo? Você... Você compra quando ela está barata e vende quando ela está valorizada, tá certo? E fora isso, se você não quiser vender, a, a, essas ações, as, as empresas, te pagam dividendos, que são uma recompensa por você ser um acionista deles. Também tem outras opções, as, os fundos imobiliários, tá? eles têm o costume de, de te pagar esses dividendos, esses aluguéis mensalmente As ações podem pagar semestralmente é, Uma vez ao ano, tá certo? Já os fundos imobiliários, eles têm o costume Não são todos, mas uma grande maioria Te paga dividendos mensalmente Ações também, tem ações que te pagam dividendos mensalmente, tá bom? Aí você vê qual que melhor se adequa, tá certo? Isso aqui mais para o perfil moderado tá bom para o perfil mais arrojado mais agressivo ele vai ter um peso muito maior em investi investimento de ações e de criptomoedas também tá certo e, e eu acredito que agora principalmente em criptomoedas porque as flutuações variações nos preços das criptomoedas são muito maiores do que nas ações nos mercados tá certo Por quê? Aqui nas ações, na corretora de ações, você vai ver que a ação, ela pega uma tendência durante o dia. Você vai notar isso, que começa um dia ali, que aquela ação pega ali, depois ali, por exemplo, do meio dia, ela começa a cair, cair, e ela fica numa tendência de queda, às vezes até se recupera, mas é difícil. Já as criptomoedas, Vamos entrar aqui para a gente visualizar. CoinMarketCap. Ó, estamos aqui nessa criptomoeda. Olha como que ela oscila para cima e para baixo. E isso aqui é 24 horas, essa oscilação. Entendeu? Então, diferente do mercado de ações que você tem um horário comercial, que ela pega uma tendência de baixa ou de alta, geralmente, Tá? As criptomoedas, ela fica 24 horas subindo e descendo e ela pode subir muito e também pode cair muito. Essa daqui, ó, ela pegou aqui uma tendência que caiu, chegou a valer 55 centavos e depois ela começou a subir, depois caiu de novo. Entendeu? Agora ela tá numa tendência boa, tá subindo, tá? É, e essa e essa variação, essa oscilação é, é muito utilizada também para quem é, é os chamados day trades, tá bom? Eles ficam ali é, comprando e vendendo ação o dia inteiro ali, um, um período do dia, né? E aproveitando dessa, dessa flutuação. Aproveitando quando ela tá baixa para comprar, tá barata. E quando ela valoriza, vende. E aí recebe uma graninha de nesse retorno, tá bom? Nessa diferença, tá certo? Isso aí é o que vai fazer... Mas quem tem um perfil mais agressivo, tá bom? Então é basicamente isso, gente, tá? Se, se o conteúdo te agregou conhecimento, tá? Você entendeu os perfis, qual o melhor investimento para o seu perfil. Aí você clica no gostei para dar aquela força, tá? Deixa um comentário se ficou alguma dúvida, tá? E se você não quiser perder os próximos vídeos, as novidades, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.